Diotite é enxaqueca, hoje eu vou te trazer uma planta que vai ser um tratamento coringa para qualquer desconforto na região da cabeça. É só continuar comigo aqui no vídeo de hoje, tá bom? Muitas dores que a gente sente no nosso corpo físico são reflexos, né? Que o nosso corpo extrafísico, a nossa parte extrafísica está desequilibrada, o nosso campo energético está desalinhado. Isso quer dizer o quê? Quando a linha da doença se manifesta, ou seja, quando eu tenho desequilíbrio nos meus sentimentos, pensamentos, emoções e aquilo se prevalece, permanece por muito tempo, isso acaba gerando um desequilíbrio em cadeia nos meus hormônios, nos meus outros comportamentos e isso desemboca no corpo, no corpo físico, físico não, no corpo físico. E quando isso acontece a gente sente dor, desconforto, sofrimento. O que é o sofrimento? né? É a insistência naquilo que gera dor. A dor, ela é um termômetro de que algo está desalinhado, né? algo está desalinhado no meu campo energético, naquilo que seria o meu normal. Agora, quando né, essa dor, eu não ajo naquilo que está gerando ela, aí eu vou ter um sofrimento prolongado. Então, o sofrimento, ele é decorrente da dor que eu não cuido, da dor que eu não trato a causa, não apenas o sintoma. Ah, então você está falando que se eu estou com uma dor no braço, eu não posso tratar o sintoma da dor? Pode, mas você tem que tratar também a causa, tem que tratar sintoma e causa junto para a gente ter um tratamento completo integrativo, beleza? E daí, como que a gente trata então sentimento, pensamento e emoção para não gerar desequilíbrio nos hormônios, não atrapalhar nossos comportamentos e não gerar problema de saúde? Tratando e usando com a fita energética, claro, né? Está aqui no canal, é isso que eu vou te trazer como solução e a erva de hoje é poderosa para isso. Uh, só que antes né, disso, a gente precisa explicar também que para a fitoenergética, não importa muito quantidade, é mais qualidade energética da planta. Como assim? Na fitoenergética, a gente prioriza o caráter energético ao caráter fitoterápico. O caráter fitoterápico, ele fala muito sobre a estrutura física da planta. Então, no corpo da planta, né, essa aqui parece de borracha de tão lustrosa que é, mas é de verdade, o que, que tem na estrutura dela? Que substância química que tem? O que, que tem na raiz? O que, que tem no caule? O que, que tem nas folhas? Eu vou identificar as partes químicas, isolar aquilo, e daí esse princípio ativo químico da planta, eu vou sintetizar na forma de um comprimido e vou administrar ele para o meu corpo. Isso é fitoterapia, é usar a parte química da planta para gerar algum equilíbrio, enquanto a fitoenergia usa a energia da planta para gerar o equilíbrio de uma forma mais natural, sem contraindicação e sem efeito adverso. Tá? Então, já que a gente está falando sobre dor de cabeça, que pega essa faixa aqui, ó, tanto do ouvido, olhos, terceiro, é, terceiro olho, né? um pouquinho do nariz, a planta que a gente vai falar hoje sobre ela é a sete sangrias. As sete sangrias agem na nossa faixa mental. Então, tudo isso que atua né, na, minha, na região da minha cabeça, as sete sangrias têm alcance energético e potência energética para poder agir, para poder gerar equilíbrio lá. Então, quando falta conexão entre a nossa mente inferior, ou seja, a minha mente é essa, com a mente superior, a gente começa a ter desequilíbrios no sexto chakra, também no sétimo por tabela. E isso acontece, né? Porque a gente está desconectado da verdadeira fonte. Quando eu não conheço minha verdadeira origem, quando eu me cedo, eu permito que as correrias do dia a dia, que a agitação do cotidiano me aflige, né? E, e que essa correria do cotidiano exerça sobre mim um poder que ela não tem. Ou seja, quando eu cedo me a pequeno frente às dificuldades do dia a dia e aquilo me gera preocupação, essa preocupação latente, repetitiva, acaba me gerando dor na minha mente pequena porque está desconectada, né, com a mente superior e acaba que isso gera dor física na minha cabeça. Então, é uma agitação mental que se eu não cuido dela, isso acaba gerando dor física no meu cérebro, na minha cabeça, gerando otite, dor aqui né, na região dos sinos, dependendo. Uma cabeça, uma pessoa com muita sinusite constantemente, vê se ela não é agitada, se ela não é preocupada, se ela não tem muita coisa para cuidar, se ela usa agenda ou não. Agora que a gente tem a invenção do papel, já aconteceu ah, o grafite né, ser é inventado também, é muito importante você tirar as coisas da cabeça e colocar no papel, porque daí assim você alivia a pressão mental e assim poupa né, um pouco do trabalho do cérebro e gera espaço livre ali para ele, tá bom? Então a nossa mente agitada hoje, né, ela faz com que o nosso equilíbrio do sexto chakra seja muito mais dificultado. É muito importante a gente ter um mecanismo de equilíbrio ao longo do dia para a gente conseguir revitalizar toda a energia que a gente perde, tentando lembrar das coisas, tentando dar conta de tudo na nossa cabeça. Porque a pessoa que ela tem a mente agitada, aqui no Rio Grande do Sul eles falam mente louca, é a pessoa que no corpo físico ela está no presente, só que o, a cabeça dela, o mental, está lá na frente, já está tentando antecipar tudo aquilo que vai acontecer, gerando não só ansiedade, que se não for tratada gera gastrite, mas também essa otite, rinite, dor de cabeça, enxaqueca, porque ela está muito preocupada. Outra coisa também que gera enxaqueca, né? até me baseando no, no estudo da Patrícia, no Código da Alma, enxaqueca é quando a pessoa está sentindo muita pressão externa, porque ela não quer estar tá ali agora. Então, a pessoa que ela sofre muito com enxaqueca, é a pessoa que ela não quer estar tá naquele lugar que naquele momento ela está. Ou numa situação, ou num trabalho, ou num relacionamento. Então, a pessoa ela começa a ceder ela não consegue mais se convencer de que aquela situação ela é positiva para ela. Quando ela precisa muito se convencer de que algo que é negativo é positivo para ela, ela começa a perder muita energia mental e isso vem enxaqueca. Então a pessoa que ela não toma uma decisão de sair de perto de algo que gera toxicidade para ela, ela começa a desenvolver enxaqueca como um sofrimento porque a dor ela não está ouvindo. Então a pessoa que está com desconforto mental, ela tem que prestar atenção aos arredores. O que, que no aspecto comum é, comunitário está né, acontecendo com ela? Porque daí então ela consegue se livrar daquilo e o sete sangrias vai ajudar a tomar decisão ou, ou também né, agir na dor física da cabeça, porque o sete sangrias tem essas funções fitoenergéticas que eu vou pedir para o pessoal colocar na tela para você anotar. Então ele desobstrui as vias aéreas respiratórias superiores ajuda a dissolver a sinusite e limpar a rinite, é um sedativo natural contra dores de cabeça, limpa a mente de preocupações, inseguranças e ansiedades, ajuda a esperar para ver como será, né? o que, que vai acontecer, eliminando o hábito negativo de se pré-ocupar muito antes da hora. Ou seja, se nem no presente a gente controla aquilo que a gente está fazendo, quem dirá? que sa a gente conta lá o futuro, tentar antecipar tudo, se precaver de tudo, porque muito disso acontece, né? Eu tentar antecipar tudo aquilo que de ruim acontece, que pode acontecer, e daí nada do que eu antecipei acontece dá errado igual. Eu perdi um tempo valioso do meu presente, perdi muita energia do meu aqui e agora para antecipar uma situação que nem aconteceu. Então, para você conseguir eliminar todas essas pré ansiedades desnecessárias, aliviar sinusite, rinite, dor de cabeça, otite, dor nos sinos, o que, que você faz? Você faz um chá de sete sangrias. Então, já tem vídeo meu aqui no canal, Fitoria Energética, mostrando como fazer um chá para enxaqueca de hortelã. Só que, para esse chá que você vai fazer, você vai usar apenas o sete sangrias. sete sangrias ele é um vegetal, se não me engano, um vegetal físico do cesto, e ele atua bem na região física do nosso corpo, do nosso sistema de quatro corpos. Inclusive, se você tem outra dor em outra região do corpo, deixa aqui nos comentários que a gente pode gravar um vídeo em relação a esse seu comentário, né? Você contribui, deixa sua contribuição aqui e a gente te lê, a gente está sempre lendo os nossos comentários, a gente pode fazer um vídeo em sua homenagem, tá bom? Então, sete sangrias, você vai substituir o hortelã por ele, é uma planta bem sequinha, assim, tem um cheirinho agradável, Uh, o chá dele é gostoso, eu já tomei também, e o que no vídeo que eu ensino a fazer o chá do hortelã, onde tem hortelã, você tira o hortelã e coloca os sete sangrias, o passo a passo é o mesmo. Não pode ser água fervida em fonte elétrica, não pode ser chaleira elétrica, não pode ser torneira elétrica, não pode ser no micro-ondas, a gente orienta uma, uma fonte natural de calor, ou seja, o fogo, né? coloca a água ali, na hora que começou a borbulhar, a formar pequenas bolhas pequenas no fundo da panela. Você já pode desligar a água, colocar os sete sangrias lá, abafar por uns dois, três minutos e daí é só coar e energizar com alguma oração que você tenha, com algum mantra que você goste de cantar ou com verde-prata, se você sabe usar. E daí é só você tomar duas vezes por dia, no mínimo ali 300 ml durante sete dias para eliminar, tirar com a mão, que nem os goianos falam, nos antigos e goiás falam uh, essa dor de cabeça, o ou tite, outra Desconforto que você possa vir a ter na região da cabeça, tá bom? Quero te lembrar também que o sete sangrês é um vegetal físico para você ter. Uma ação direta na causa daquilo que está te dando dor de cabeça, é preciso você fazer um tratamento fitoenergético equilibrado quanto à polaridade. E se você quiser aprender a como fazer isso, é importante você se inscrever através do link na descrição na próxima Imersão Alquimista das Ervas. Tá bem? A gente se vê lá. Até o próximo vídeo. Meu nome é Luiz Mourão, um beijo no seu coração, muita luz e até o próximo. Tchau, tchau.